Olá para você, olá Brasil! Estamos começando mais um Boletim Cultural aí na tela do seu smartphone, na tela do seu computador e você já sabe quando vê esse rostinho fofo aí, ó, já sabe que está próximo, muito próximo o final de semana e que tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana, agitado com os barzinhos da cidade e da região também. Eu quero começar o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, é, há 40 anos. 40 anos. No mercado, cuidando de toda a nossa família. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, tá bom? E também dando aquele recadinho importante para você que não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram, para passar a seguir agora mesmo. No máximo, depois que o programa terminar, você corre no, no Instagram e digita lá Boletim Cultural no Instagram, tá bom? Fica dado o recado, então, e sem demora vamos começar com a programação musical deste final de semana, então, meu diretor, meu lindo, meu fofo, meu dengoso. Roda a vinheta. Ah, hoje, sexta-feira, tem Juarez Angelini lá no Três Américas. Cervejaria a partir das sete e meia da noite, a cervejaria Três Américas, Fica na Avenida Santa Bárbara, 1205, no bairro Fernando Molon. Para quem não sabe, fica nas dependências do antigo Vic Center, que hoje se chama Vila Multimall. Esse essa cervejaria, eu ia falar esse barzinho e é um barzinho com deliciosas porções, aquela cerveja um geladérrima e cervejas diferentes, né? É para você curtir com a família, com os amigos, tem brinquedoteca também, para os seus filhos ficarem ali bem à vontade na brinquedoteca da Três Américas Cervejaria. E hoje, sexta-feira, com o um showzaço de Juarez Angelini, a partir das sete e meia da noite. Hoje ainda tem Guto, Guto Oliveira, lá no Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963 no centro de Santa Bárbara do Oeste, a partir das 8 horas da noite, o showzaço com o Guto Oliveira. Também um lugar gostoso, aconchegante para você curtir com os amigos e com a família lá no Bar Santo Canto. E hoje, sabe quem também vai se apresentar por aí com o melhor do pop rock e da MPB? Euzinho Marcos Estevan. Hoje eu estarei no Vinum Wine Bar, que fica lá no Jardim São Paulo, Rua das Acácias, no Jardim São Paulo, em Americana, a partir das sete e meia da noite, mandando o melhor do pop rock, do rock e da MPB também para você lá no Vino Wine Bar, tá bom? Legal? Dado o recado, já amanhã, sabadão, tem a banda DJs, que tem como vocalista Juarez Angelino, DJs, é eles que vão se apresentar na Santa Cervejaria, que fica na Rua da Agricultura, número 4290, no Jardim Souza Queiroz. Ó, vou dar um ponto de referência aqui, fazer até uma propaganda de graça, né? Fica um pouquinho à frente do Atacadão, né? Do Atacadão ali, próximo à antiga rodoviária. Próxima faculdade, olha só quanta publicidade eu estou fazendo aqui. Próxima faculdade Santa Bárbara também. Um pouquinho para frente na Rua da Agricultura, tá bom? Um lugar muito importante também, muito legal para você curtir com a família e com os amigos lá no Santa Cervejaria, recebendo a banda DJs com o melhor do rock, do pop rock nacional e internacional. Beleza? Ó, oh, eu quero dar aquele recadinho importante para você que foi ao médico é, Esse tempo louco esfriou, esquentou, choveu, não choveu, parou de chover Não choveu tanto quanto a gente esperava e precisava, não é mesmo? Mas tá aí, o tempo hoje, ontem tá geladérrimo, né? Então surgem os efeitos disso, né? Os sintomas gripais eles chegam também É importante você sempre consultar o seu médico mas vai precisar de medicamento manipulado ou não, conte com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. Tem o telefone, tem o endereço, tem o WhatsApp aí na sua tela para que você possa entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, porque eles entregam aí o seu produto, o seu medicamento na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. É a farmácia mais completa da cidade. Tem o setor de cosmético perfumaria, de beleza também. Tem também o setor do bebê com fraldas, lenços umedecidos, mamadeira, choquinha e muito mais. kit de primeiros socorros, a farmácia de manipulação, tudo isso lá na farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Muito é importante você saber, a gente saber, que existe a farmácia... Big Forte Prata 1, um abraço para toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1, legal? Dado o recado, agora chegou o momento de falarmos do cinema, a programação do cinema para esse final de semana, para você dar umas vitórias. Picoquinhas no seu mozão, lá nas, na, na, na, no apagar das luzes, né? Ah, que delícia, que gostoso, né? Comer pipoquinha, né? tomando um refrigerante, um chocolatinho quente, ah, que bom. E sair do zero a zero, né? Que é muito importante né? Então, meu diretor, roda a vinheta, vai! Nas telas do Movicon do shopping, continua Até em cartaz o palestrante. Piso, tirando das suas costas. Mas tá colocando aonde? Viu? Também segue em cartaz é um o filme da Marvel Thor, Amor e Trovão. Tem o filme de animação Minions 2, a origem de Gru. E também continua em cartaz o filme de animação é A Superman. Liga dos Super eu Pets. Essa camisa. Devia me chamar de Homem de Ferro. <risos> Não. No com. também segue em cartaz Trem bala, o filme do Brad Pitt Oi, eu tô armado E tem as estreias dos filmes A Fera O que é isso? Tem algo que X, a marca da morte. Quero é famosa, Wayne? As melhores pessoas são famosas. Não há ninguém nesse mundo como você. Sabe por quê? Por quê? Porque você tem aquele fator X. Gêmeo é. maligno. Por que não deixamos o Nathar? No fundo. Nós não deixamos ele. Ele é sempre... E o filme ah, nacional, papai e não precisa é pop. do maior espaço, não precisa do melhor carro, não precisa da fralda perfeita. A criança gosta mesmo de brincar com os pais. O que precisa é que você esteja ali, presente, sendo pai de verdade, cara. Muito bem, essa programação para esse final de semana. Então, não perca tempo e vá curtir a música, vá curtir o cinema. Move com no do Shopping que fica em cartaz até a próxima quarta-feira, dia 17 de agosto. Eu fico por aqui, um forte abraço para vocês, valeu e tchau, tchau!